Muitas pessoas me perguntam por que, que eu parei de seguir a Bíblia para poder seguir o livro de Urântia. E um dos motivos que foram mais fortes na minha escolha é porque o livro de Urântia ataca frontalmente o comunismo, essa ideologia falaciosa que destruiu o nosso país e matou milhares de pessoas no mundo inteiro. O lá do plano de governo de Bolsonaro está fortemente fincado na propriedade privada que vai muito além de só sua casa, seu carro. A propriedade privada de um homem é a sua vida, a sua família, seus filhos e principalmente o seu direito à liberdade. E como vocês observarão agora, o livro de Urantia deixa claro o quão prejudicial é o comunismo e o socialismo para nossas vidas. E como ele historicamente foi se tornando uma falácia completa. No documento 69 do livro de Urantia, tem uma parte que fala exclusivamente sobre a propriedade privada. E como o comunismo vem se desconstruindo justamente por causa da propriedade privada. Que como eu falei, é o pilar, é o centro do plano de governo do Bolsonaro. Observem comigo aqui na leitura e vocês podem acompanhar aí na tela. Esse texto está na página 780 do livro de Urântia. A propriedade privada. Embora a sociedade primitiva tenha sido virtualmente comunitária, o homem primitivo não aderiu às doutrinas mais atuais do comunismo desse socialismo barato que nós temos hoje em dia aqui no Brasil e em boa parte do mundo. O comunismo desses tempos primitivos não era uma mera teoria social, nem uma doutrina social. Era um ajuste automático, simples e prático. Esse comunismo impediu a indigência e a miséria. A mendicância e a prostituição eram quase desconhecidas entre as tribos antigas. Um grande exemplo de uma tribo antiga, de um povo antigo que usava desse comunismo espelhado aqui no livro de Urantia, explicado no livro de Urantia, é o povo viking. Para quem aí já assistiu a série viking, ou, por exemplo, The Last, é, The Last Kingdom, também fala um pouco sobre o, o, o dia a dia de um viking, vai entender o que, que seria essa ideia de comunismo lá para aquele povo primitivo. Vamos continuar aqui com a leitura. O comunismo primitivo não nivelou o homem especialmente por baixo, como faz hoje essa corja aí do PT e toda a raça que tem aí de partidos comunistas que nós conhecemos como PSOL, PCdoB, PC PSTU, essa corja toda por aí. Inclusive o PSDB também tem um pezinho lá no comunismo, né? Como eu disse, o comunismo primitivo não nivelou o homem especialmente por baixo, nem exaltou a mediocridade todavia premiou a inatividade e a ociosidade, sufocou a indústria e destruiu a ambição. O comunismo primitivo foi um patamar indispensável ao crescimento da sociedade primitiva. No entanto, cedeu lugar à evolução de uma ordem social mais elevada, porque foi o comunismo, no caso, foi contrário a quatro fortes tendências Humanas, ao qual estarei citando nesse exato momento o comunismo, ele veio de encontro a quatro grandes tendências humanas para a nossa evolução e aquilo para o comunismo não se encaixava. Analise comigo a primeira grande tendência foi a família, o homem não apenas almeja acumular bens, ele deseja legar o seu capital e bens a sua progênio, seus filhos no caso na sociedade comunitária primitiva, o capital de um homem ou era imediatamente consumido ou distribuído ao grupo quando da sua morte ou seja, não havia herança de propriedade, o imposto sobre a herança era de 100%. E nós observamos que no plano de governo de Bolsonaro, ele dá estrita ênfase na preservação do nó, da nossa propriedade privada, seja ela vida, seja ela família ou seja ela bens materiais. Continuando aqui. A próxima tendência é a tendência religiosa. O homem primitivo também queria constituir uma propriedade como um núcleo para começar a vida na próxima existência. Esse motivo explica por que prevaleceu durante tanto tempo o costume de enterrar seus pertences pessoais de um homem com ele. Os antigos acreditavam que apenas os ricos sobreviviam à morte com alguma dignidade e prazer imediatos. Aqueles que ensinaram a religião revelada, mais especialmente os instrutores cristãos, foram os primeiros a proclamar que os pobres poderiam ter a salvação nos mesmos termos que os ricos. Ou seja, o ser humano já entendia que o céu não era só para os ricos, que as bênçãos do pai não viriam só para quem tinha posse, quem era enterrado com essa posse. O ser humano estava começando a entender que a busca do Pai, a busca de Deus, a sua caminhada até o paraíso, era comum, seja ele rico ou seja ele pobre. Todos seguiriam para o mesmo caminho, dependendo do seu espaço, daquilo que eles escolhiam na sua vida. Continuando. A outra tendência é o desejo da liberdade do lazer. Nos primeiros tempos da evolução social, a divisão dos ganhos individuais com o grupo era virtualmente uma forma de escravidão. O trabalhador tornava-se escravo do mais ocioso. Ou seja, alguém aí conhece aquela famosa história da escola, onde o professor de matemática resolveu implantar o comunismo, e aí ele foi aplicando uma nota média, somando lá a nota de todo mundo da sala de aula. E aqueles que tinham a maior nota praticamente sustentava quem tinha a menor nota. E aí, consecutivamente, nas provas seguintes, os que estavam tirando notas altas porque estudavam, eles ficaram desestimulados porque aqueles que estavam ansiosos, que não queriam estudar, faziam o quê? Ah, eu vou ficar aqui esperando porque Joãozinho vai estudar mais que eu e eu vou tirar a média e vou passar de ano. Só que Joãozinho parou de estudar também porque não queria carregar o, o Augusto lá, vamos dizer, nas costas dele. E aí aconteceu o quê? todo mundo fracassou, o Joãozinho não estudou, o Augusto também não estudou, e acabando que a média foi zero e todo mundo se ferrou. Comunismo não funciona. Continuando. Essa foi a fraqueza suicida do comunismo, os imprevidentes habitualmente vivendo dos que economizavam, como eu expliquei com vocês anteriormente. Inclusive, hoje, a União Europeia vive essa realidade de comunismo. Por quê? A União Europeia tem que sustentar a Grécia, que é praticamente, tem praticamente seu governo majoritariamente comunista, sugou o dinheiro do governo grego, e aí quem é que tem que pagar o pato? A União Europeia inteira. Por isso nós vimos lá a Inglaterra saindo no Brexit, porque eles não querem ficar sustentando esse comunismo da Grécia e de outros países, e esse movimento vai acabar culminando em outros países também, saindo da União Europeia. Aqueles que são desprovidos de capital ainda esperam que os que o têm os alimentem. Ou seja, como eu expliquei a situação na Grécia. Ah, a, Euro, a Inglaterra tem muito dinheiro, vai sustentar aqui a minha situação, vou mamar na Inglaterra também. Não funciona. Agora vamos para a última tendência que praticamente finalizou, sacramentou o comunismo. E depois, aqueles que insistiram nessa ideia... Sabemos o que aconteceu, né? Temos ali os holocaustos que aconteceram tanto na Alemanha nazista, quanto na Rússia comunista lá de Stalin, de Lênin e também Mao Tse Tung, que sacramentou lá várias e várias vidas chinesas. Continuando aqui. E a última tendência foi a necessidade de segurança e poder. O comunismo foi finalmente destruído pelas fraudes dos indivíduos progressistas e prósperos que recorreram a subterfúgios diversos no esforço de escapar da escravidão aos preguiçosos incapazes das próprias tribos. No princípio, porém, todo o amealhamento de bens era secreto. A insegurança primitiva impedia a acumulação visível de capital. E mesmo em uma época posterior, ainda era muito perigoso acumular muita riqueza. O rei certamente forjaria alguma acusação para confiscar a propriedade de um homem de fortuna. E quando um homem rico morria, os funerais eram retardados até que a família doasse uma grande soma a uma instituição pública ou para o rei, como um imposto sobre a herança. Entenderam? Assim foi o governo viking. Isso foi um dos motivos quais que os Vikings também caíram em derrocada. Justamente por causa dessa ociosidade dos preguiçosos. Os guerreiros iam, saqueavam, traziam os expôs de guerra. E quem que se beneficiava? Aqueles preguiçosos que não queriam também participar do comunismo dele, de lutar para conquistar. Não funciona. Como vocês puderam observar, o Livro de Urântia apoia completamente o principal pilar e muitos outros fatores que eu não vou colocar aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem ler tanto o livro de Urântia quanto o plano de governo de Bolsonaro. Mas no fator principal ao qual se baseia o plano de governo de Bolsonaro, o livro de Urantia, ele é enfático. A propriedade privada é direito do ser humano. Ele almeja isso, veio almejando desde as épocas primitivas. Eu voto em Jair Bolsonaro para presidente. E aconselho fortemente a todos vocês que, não que votem nele, mas que antes das eleições estude a vida desse homem. Para de olhar essas mídias podres como Folha de São Paulo, Globo, o que aparece na televisão, porque esse povo corrupto que está na televisão, eles sabem que se o Bolsonaro botar o pé no governo, eles vão ser os primeiros que vão rodar, a mamata da corrupção vai acabar. E vocês acham que a televisão não tem corrupção? Eles não mamam na teta do governo? Quantos são os comerciais que vocês veem da Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, na televisão é Globo, SBT, Rede Record? Quantos são os comerciais em revistas que você vê Caixa, Petrobras e muitas outras estatais? Quantos são? Você acha que a Caixa precisa de pagar patrocínio? Pagar comercial de televisão? O Banco do Brasil precisa pagar patrocínio comercial, a Petrobras precisa, não precisam. Isso aí é uma forma indireta de incentivar essas empresas de televisão, jornal e revista a falar bem do governo. E quando entra um governo sério, aparece uma pessoa séria, como Jair Bolsonaro, falando que o dinheiro que eles iriam investir nessa palhaçada de incentivo da mídia para ficar bajulando eles, eles vão pegar esse dinheiro e investir na educação, saúde segurança, que é o que precisa? Não, a mídia fica doida, vamos começar a falar um monte de mentira de Bolsonaro. Então, não acreditem em mim, vá na página do Bolsonaro, YouTube, Facebook, Twitter, comecem a procurar os vídeos de resposta dele. E aí vocês vão entender que, de fato, o que a mídia fala é mentira, porque o Bolsonaro fala e mostra as provas. A mídia inventa e não mostra prova nenhuma. E digo mais, esse homem, caso seja eleito, e pela glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser eleito para o bem do nosso povo, ele vai ser, nos próximos livros de história, levantado como o herói, que salvou o povo brasileiro das garras falaciosas e sanguinárias do comunismo. Vou finalizar esse vídeo com uma frase sobre a família, que também está no livro de Urântia. Aliás, a família, eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a família é uma das coisas, um dos temas que mais o livro de Urântia fala e mais protege. E deixo aqui um convite para você: leia o livro de Urântia. Entenda por que, que eu deixei a Bíblia Tenho o meu carinho e o meu respeito pela Bíblia Ela foi durante muitos anos o meu manual de fé Mas leia o livro de Urântia Para entender por que, que eu, um militar fuzileiro naval Deixei de usar a Bíblia como meu manual de fé E hoje eu uso o livro de Urântia Lendo o livro de Urântia, você vai saber coisas sobre quem é Deus Sobre a construção do nosso universo Sobre a criação do nosso planeta e tudo o que ocorreu sobre ele Desde a criação até os dias em que Jesus foi embora E principalmente sobre a trajetória do nosso Mestre Jesus Cristo Aqui em nosso planeta, que se chama Urântia Por isso que o nome do livro é Urântia Veja essa frase sobre a família A família é a mais elevada realização puramente humana Combinando como faz... A evolução das relações biológicas de macho e fêmea nas relações sociais entre o marido e a esposa.